Sabe aquela receita perfeita para sua TPM com bastante chocolate que fica pronta em 5 minutos? É esse bolinho de caneca. Vem comigo que eu vou te ensinar. Olá, meus lindos. Vamos fazer um delicioso bolo de chocolate na caneca. Sim, aquele que é feito em um minutinho no microondas, mas diferente de muitos que você já viu por aí, esse sim dá certo. Fica fofinho e maravilhoso. Vamos para os ingredientes. 3 colheres de sopa de farinha de trigo um quarto de colher de chá de fermento em pó meu fermento está aqui misturado com a farinha duas colheres de sopa de açúcar aqui eu estou usando açúcar demerara mas pode ser o um açúcar cristal normal três colheres de sopa de leite uma colher de sopa de chocolate em pó, eu vou ter aqui uma pitadinha de sal junto com o meu chocolate em pó, uma colher de sopa de óleo e, opcional, você pode acrescentar também uma colher de sopa de gotas de chocolate ou chocolate picado. E você que adora aquela receita que é fácil, gostosa e rápida, já deixa seu like nesse vídeo. E se você ainda não é inscrito, lembra de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para que você sempre saiba quando a gente posta vídeo novo. Agora vamos começar nossa receita, que ela é muito rápida. Rápida e fácil. Aqui eu tenho minha farinha de trigo, que já tá misturada com fermento e com açúcar. Eu vou misturar aqui o meu chocolate em pó e o sal. Gente, eu vou fazer aqui na minha canaquinha e depois transferir pra xícara para lavar pro microondas, mas vocês não precisam de jeito nenhum sujar duas coisas. Vocês já podem fazer tudo direto na xícara e já levar pro microondas, que fica perfeito e é menos coisa para limpar depois. Porque não tem que você estar com preguiça que você só quer comer uma coisa com bastante chocolate e não quer saber de trabalho. Essa é a sua receita. Vamos lá misturar os ingredientes secos. Aqui, bem facinho para você que está se perguntando tá mas esse bolo não vai ovo não esse bolo não vai ovo aí você está se perguntando tá mas esse negócio dá certo eu estava colocando o óleo junto com leite esse negócio dá certo mesmo eu vou dizer que sim, mas se você não tá acreditando em mim, você vai ter que fazer em casa e descobrir. Porque assim você vai ver que realmente, realmente esse negócio dá certo. Agora a gente vai misturar aqui nossos ingredientes líquidos no seco. E eu tenho aqui meu chocolate em gurkis. Pode ser um chocolate em barra picado também. O que eu vou fazer? Eu vou acrescentar uma xícara... Uma xícara. Eu vou acrescentar uma colher de sopa desse chocolate aqui nessa mistura. Mas esse chocolate aqui no meio do bolo, ele é opcional. Mas assim você tá de TPM, você quer uma coisa gostosa, você quer chocolate extra, então coloca o chocolate extra, vai por mim. Agora é só misturar tudo, eu vou colocar na minha caneca e levar pro micro-ondas. E nosso bolinho foi pro micro-ondas, ficou por lado de 1 um minuto a 1 um minuto e meio, vai depender da potência do seu micro-ondas, é sempre bom colocar 1 um minuto e se você ver que não tá pronto, você coloca mais um pouquinho. Esse é o resultado do meu bolinho, eu já coloquei ele aqui na caneca bem bonitinha E por cima eu coloquei o que? Mais chocolate Porque chocolate nunca quer é demais Agora vamos para a parte que a gente incrementa. O que é que eu gosto de fazer? Eu gosto de botar o chocolate assim que o bolo sai do micro-ondas bem quentinho Aí deixei ele um minutinho parado, depois eu venho com a colher E o chocolate tá derretidinho aqui em cima E a gente espalha ele Maravilha E vamos fermentar. Ó, vocês conseguem ver o quanto que esse bolo fica fofinho? Hum. Muito bom! Hum. sério, façam essa receita em casa. Vocês nunca vão se arrepender. Eu acho que é o único bolo de micro-ondas que presta. Hum, fica muito bom. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da receita de hoje. Um beijo e até a próxima.